Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cíntia Pinheiro, eu sou médica veterinária comportamentalista da Enmos e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre é, o gato pode ou não ficar sozinho em casa quando o tutor viaja. Esse é um tema muito polêmico e a gente vê algumas é, questões, algumas dúvidas, muitas vezes, né, de tutores de primeira viagem ou a gente vê, às vezes, tutores que já fazem isso na rotina e a gente costuma recomendar e conversar um pouco sobre o assunto pra também é, entrar em detalhes sobre comportamento felino e explicar um pouquinho do porquê que já adianto que isso não é recomendado fazer. Tá legal? Então vamos explicar um pouquinho dos motivos por quais isso não, isso não, não deve acontecer dentro da nossa casa. Quando a gente pensa num gato... Né? tem muitos tutores que têm principalmente aqueles de primeira viagem, que tem a falsa impressão que o gato ele é um animal antissocial. Né? Que o gato é um animal que, na verdade, é independente, não tem problema ficar sozinho, é, ele já não liga muito para a interação mesmo, às vezes é um gato medroso, assustado, fóbico. E a gente tem que tomar cuidado... É, com as necessidades essenciais sendo atendidas desse animal. Né? Então, quando a gente fala de ir o, o, viajar por um curto período de tempo e, deix e deixar, às vezes, mais caixinha de areia, comedor, cheio, aquele tantão de ração, bebedouro e etc., espalhar mais recursos e sair por grandes períodos de tempo, a gente esquece que tem algumas outras coisas importantes é, na interação desse gato, no dia a dia desse gato, na rotina desse gato que precisam ser mantidas, né? Então, quando a gente pensa é, nessa nossa ausência, a gente vai ter, por mais que a gente aumente o número de caixas, uma falta de higienização dessas caixinhas de areia, o animal ele prefere usar, utilizar e fazer as necessidades na caixinha de areia quando a caixinha de areia está limpa. A caixinha de areia tem um papel essencial para o felino. Quando a gente fala de estresse, então, se, já, se aquela caixinha de areia não está adequada para o animal utilizar, é a mesma coisa que a gente ir no nosso banheiro e o banheiro não, a gente não está com o banheiro limpo, né? Ninguém quer ir num banheiro que não, ninguém deu descarga antes, né? Então, isso é muito importante a gente levar em consideração quando a gente viaja e deixa o animal sozinho, tá? É, as outras questões também são muito importantes, então, a interação com esse animal, né? essas interações sociais. O animal, o felino, ele não é um animal antissocial. Ele é social com limitações. O que isso quer dizer? Quer dizer que vão ter momentos que ele vai querer interagir, que ele vai querer o carinho, a atenção, né? Vai querer um momento de brincadeira. E quando a gente viaja, só o fato da gente não estar presente já é motivo para estresse para o animal. Então, é, quando a gente tenta manter a rotina do animal através de um profissional... De um, né? Aqui no nosso caso, a gente está falando de um profissional específico que é a cat sitter, mas no caso da gente não tiver condição financeira de, de ter uma cat sitter, que seja um amigo, que seja um familiar, alguém que seja familiarizado com o um gato, é claro que a profissional ela vai ser sempre uh, um, uma preferência porque ela tá habilitada para trabalhar com animais e cuidar, fazer justamente esse trabalho de cat e fazer esse monitoramento, mas o importante é a gente não deixar ele sozinho, tá bom? A gente ter esses momentos de interações, tentar manter essa rotina o máximo possível, igual a sua do dia a dia, porque a sua viagem em si já vai ser um motivo de estresse pro gato, ainda mais se ele tiver numa idade um pouquinho mais avançada, que ele já tá acostumado, com as mesmas é, rotinas do dia a dia, tá? Então, é, são vários motivos pelos quais a gente prefere estar tá presente ou ter alguém presente na casa é, para cuidar dos gatinhos. Então, somado a isso, a gente também vai pensar na alimentação do animal, tá? Então, alimentação fresca. O cat sitter, ou a cat sitter, ela vai monitorar se o animal está comendo o suficiente, aquela quantidade diária de ração que a gente coloca e deixa disponível no pote, se está comendo menos, se está comendo mais, geralmente os primeiros dias que o tutor viaja, o animal come menos, tá? ele sente a diferença aí dessa rotina, ele pode comer menos, então observar isso, monitorar, é, comentar com o tutor, se tem fezes amolecidas, se tem um xixi diferente, se tem vômito, tá? Se o animal tá se comportando de uma maneira diferente. a gente a, Os catseaters geral, geralmente fazem vídeos e mandam fotos pro tutor. Então, quem melhor, quem, me, quem mais especialista do que o tutor no seu próprio gato? Então quando a gente manda fotos, manda vídeos, o tutor olha o vídeo e já fala opa, tá acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa de diferente, realmente tá sentindo a minha falta ou não, ele tá agindo normalmente, então tô mais tranquila de receber esses vídeos, essas fotos que me deixa calma e tranquila quando eu tô ausente, tá? Então é importante esse monitoramento. A outra questão super importante que a gente fala são as questões... Da, da que a gente comentou da brincadeira, né? Mas também dos brinquedos seguros. Muitas vezes o tutor ele faz brinquedos, do, faça você mesmo e às vezes deixa disponível na residência, né? E às vezes os brinquedos eles têm é, barbante, outras coisas, outras interações que podem fazer com que o animal se prenda aquele brinquedo, ele fique, é, né? A gente tem a, a gente tem relatos aí ao longo desses anos de trabalho com a profissão de uh, acidentes domésticos realmente, seja porque o animal ele, ele se enrolou com alguma coisa, com alguma sacola, com alguma é, com algum brinquedo que não seja adequado, com a, se enfiou em algum lugar da casa e não conseguiu sair, alguma porta que bateu com o vento e fechou, e esse animal perdeu o acesso, à caixinha de areia, a, a comida, a água, e aí, no, mesmo que seja num curto período de tempo, quando a gente tá fora, a gente não tem essa supervisão. A gente não consegue identificar os problemas que acontecem quando a gente tá fora. Muitas vezes as casas não, não têm câmera, né? Então, assim, é muito importante a gente fazer esse monitoramento, esse acompanhamento. E essa interação no dia a dia, né? Mesma coisa que a gente ficar encarcerado, a gente ficar... É... Ficar fechado num determinado local sem nenhuma interação, sem nenhuma brincadeira, sem nenhuma. Né? Imagina a gente sem Wi-Fi, sem TV, sem internet, fechado mais do que 24 horas no mesmo local. Então é muito cruel, eu diria, né? Mantê-lo sozinho, por mais que seja um animal independente, solitário, né? Ele eles ainda assim não são animais so antissociais, né? Eles são sociais com limitações, como a gente comentou. Então, se liga, não deixem o seu gatinho sozinho e nem caiam na cilada de fazerem, quando, mesmo quando solicitarem um profissional para ir na casa de vocês, quando vocês estiverem ausentes, de fazerem dias intercalados, muitas vezes falar assim, não, mas não tem problema, pode vir dia sim, dia não. muita gente A gente vê muita gente solicitar isso e isso não é benéfico para o animal de nenhuma maneira, né? E a gente não indica e a gente não recomenda por essas razões, tá legal pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que, tenham, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se vocês conhecem alguém que vão achar legal esse conteúdo e é importante a gente compartilhar para chegar essas informações. É nas pessoas corretas, né, para que a gente possa promover aí o bem-estar felino e a gente possa dar o melhor para os nossos gatinhos dentro da nossa casa, compartilhem, inscrevam-se nos no nosso canal aqui no YouTube para receber mais vídeos como esse hoje e a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, tchau!